Segunda oportunidade para Max Verstappen lograr o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Loará, desta vez? Olá, amigos de Grande Prêmio. Eu sou Douglas Rocha e neste novo vídeo vamos a comentar as possibilidades de Max Verstappen lograr o bicampeonato mundial de Fórmula 1 ao próximo domingo em LGP de, de Japão. Pero antes, lhes pido que se inscrevam-se a nosso canal, deixem seu like em este vídeo e deixem-nos em nos comentários se si creem que desta de vez Max Verstappen vá a confirmar seu segundo título ou se a festa se pospondrá outra vez. Max Verstappen teve sua primeira oportunidade de confirmar o bicampeonato ao passado domingo em o GP de Singapura, mas as coisas não lhe saíram bem. O holandês terminou a carreira em o sétimo posto e viu como seus principais rivais Sérgio Pérez e Charles Leclerc terminavam a prueba por delante de él. De esta vez, eh, a matemática está um pouco mais favorável a Max, eh, que para ser campeão em Japão necessita ganhar a carreira e anotar a volta rápida, ou ganarla sem a volta rápida, mas esperar que Leclerc não termine segundo. Es difícil decir si Max es el favorito para el GP de Japón. Él en estos momentos es el mejor piloto de la grilla. Red Bull tiene el mejor coche, pero la situación en Suzuka es un poco, tiene un poco de misterio. Porque el GP de Japón quedó fuera del calendario en las dos temporadas pasadas por la pandemia de la COVID-19. Y antes de eso, eh, Mercedes venía en una racha de seis victorias. Cuatro con Lewis Hamilton, una con Nico Rosberg y una con Valtteri Bottas, quien ganó la prueba en 2019. Y Mercedes en estos momentos está reaccionando en el campeonato, lucha por el segundo puesto del de, de Mundial de Constructores y también sin hablar de Ferrari. Que por agora, nesta segunda parte da temporada, comete menos equívocos e também vai lutar por vitória em Suzuka. E para Red Bull seria importante eh, lograr o título com Verstappen em Japão, porque está negociando com Honda um eh, de da aliança. E eh, Honda é a proprietária do circuito de Suzuka e, óbvio, é o fabricante que daria muito contente de ganhar o título em seu GP de casa. Show particularmente, creio que Verstappen eh, vá confirmar o título é o próximo domingo. E tu, que opinas? Eh, Estás de acordo com minha opinião? Eh, deixem nos comentários, eh, deixem também seu like neste vídeo e suscrevam-se a nosso canal.